Aquilo que é físico reflete no espiritual e aquilo que é espiritual reflete naquilo que é físico. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Então assista esse vídeo até o final. Roda a vinheta que esse vídeo é uma bomba do pai. Número 30 Agora sim Diz assim Por causa disto Por causa disto Então você tem que entender O que é Isto que ele está falando Por causa disto O que é isto que ele está falando A entre vós Ou seja, por causa de alguma coisa Estava acontecendo algo Ele vai dizer A entre vós o que, que há? O que, que há entre eles? Muitos fracos, muitos enfermos e muitos que dormem. O dormir aqui não é você deitar numa cama e descansar, tá bom? Então aqui o apóstolo Paulo está usando uma linguagem figurada, porque esse dormir não está relacionado a descanso do corpo. Esse dormir está relacionado à morte. Morte espiritual. Então as pessoas estavam morrendo espiritualmente. Estavam ficando enfermas e fracas. Esse enfermo aqui eu considero que é enfermo na carne mesmo. tá? Porque é tanto enfermo no espírito quanto enfermo na carne. Porque quando você desenvolve algo no espírito, no espiritual, isso desencadeia também no físico. tá? E o, o contrário também é verdade. Tem coisas que Podem começar no físico e desencadear depois no espiritual. Tá? Reflexo no mundo espiritual e tem coisas que são desencadeadas no espiritual, no invisível. E vão ter reflexo no mundo físico, no mundo visível. Você pode ter uma base disso, por exemplo, no sacrifício do Messias. Ele passou por uma morte física, né? derramou seu sangue literal de fato, mas isso teve um resultado no mundo espiritual. Então tem coisa que é desencadeado no físico para o espiritual. E no mundo espiritual, a partir de todo um trabalho que o Messias como um sumo sacerdote faz e está fazendo inclusive ainda, a partir desse trabalho é desencadeado também algo do espiritual para o físico, para a matéria, tá bom? Então é bom você sempre ter isso guardado. Então aqui voltando ao assunto, então o apóstolo Paulo diz que havia entre eles por causa disto, havia entre eles algo errado. Por causa disto, a existia uma consequência por causa desse algo errado. Há ah, entre vós muitos fracos. Essa é a consequência de algo que estava entre eles, que eles estavam fazendo ou deixando de fazer ou fazendo errado. Ah, enfim, uma prática estava não estava de acordo com os princípios divinos e estava resultando em algo. Qual era o resultado? Fracos, enfermos e mortos espiritualmente, que ah, os que dormem. Então existe essa inversão, tá? que é o ritual invertido. Por que está invertido aqui? Ele está falando sobre ceia e está dizendo que a ceia que eles estavam celebrando estava causando morte, fraqueza, enfermidade, inclusive. tá? É a inversão do que deveria acontecer. Deveria acontecer vida e saúde e força. Não acontecer isso aqui, morte, a enfermidade e fraqueza. Só para fechar aqui, deixa eu, ir lá rapidinho em... deixa eu ir lá rapidinho em João capítulo 6. João capítulo 6. Vou procurar o versículo que eu não estou recordando agora de cabeça. Começando do 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei e o pão que... Eu darei pela vida do mundo É a minha carne Disputavam, pois, os judeus Entre si, dizendo Como, pois, pode este Dar-nos a sua carne A comer? Disse-lhe Jesus Em verdade, em verdade, vos digo Que se alguém Não comerdes A carne do filho do homem Não comerdes a carne Do filho do homem O que é a carne do Filho do Homem, ela é o pão. Pão. Se alguém comer deste pão, viverá. O pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então a carne é o pão, o pão é a carne do Messias, tá? que ele deu no sacrifício na cruz. Uh, verso 53 disse-lhe Jesus, em verdade vos digo se alguém não comer a carne do filho do homem e não beber o seu sangue não tereis vida em vós mesmos tá? comer do pão comer da carne para ter vida se alguém não participar disso não tem a vida em si verso 54 quem come e bebe a minha carne e bebe quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna tem a vida eterna tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele assim como o pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim, quem de mim se alimenta também viverá por mim. tá ah, Vamos lá então. Aquele que participa né, dessa Páscoa, desse cear, desse comer sagrado, ele tem o quê? Tem vida em si mesmo. Mas lá em Corinto estava acontecendo o contrário. Eles estavam comendo, participando de um ritual e estavam tendo morte em si mesmo. Porque ali estava acontecendo o quê? ritual invertido inversão entende? e quando acontece a inversão? quando não é feito da maneira como foi ordenada pelo pai tá bom? bom, eu não vou explicar nada disso aqui não vou explicar se você tem que participar da ceia, se você não tem que participar da ceia tá? tem pessoas que dizem que não precisa participar, tem pessoas que dizem que precisam participar ahn... Essas, essas duas linhas de pensamento elas estão pautadas, sim, em fragmentos da verdade. Em um outro momento, eu já expliquei isso em áudios no grupo, mas em outro momento a gente pode fazer um vídeo para mostrar como que essas peças, essas peças se encaixam. tá? Aqueles que dizem que não precisam participar da ceia, porque eles estão na verdade, a verdade, a palavra, a verdadeira doutrina é a verdadeira ceia. Sim, eles estão corretos, estão pautados em um fragmento da verdade, mas um fragmento, não é a verdade inteira. E aqueles que dizem não tem que participar se não participar você está em desobediência. Sim, eles estão pautados também em um fragmento da verdade, mas não é também a verdade inteira. Porque existe o meio termo aí, que é o que encaixa tudo. As pessoas às vezes pegam um pedaços da verdade e criam uma religiosidade em cima daquilo. Onde está o meio termo? O equilíbrio. Deus nunca está no desequilíbrio, irmãos. Ele sempre vai estar tá no equilíbrio das coisas. Então nós vamos entender mais para frente como que se dá o equilíbrio disso aí como que a verdadeira doutrina se torna para nós a ceia a páscoa e o pão e o alimento sagrado e como que o ritual também estabelecido na ceia o próprio Senhor Jesus estabeleceu esse ritual e, e o apóstolo Paulo diz que ele ensinava assim como ele havia aprendido é, mostrar para os irmãos como que esse ritual também tem a sua eficácia quando ele está pautado na verdadeira doutrina entende? é como que ele tem a sua verdadeira eficácia para nos dar vida, como o Senhor Jesus ensinou. Porque quando ele é feito de maneira errada, ele traz morte. Tudo na palavra, se você for fazer de maneira errada, vai trazer morte. A própria Bíblia, se você interpretar erroneamente, vai trazer morte. Entendeu? Então isso é muito simples de entender, esse conceito da inversão. Bom, deixa eu voltar lá. Deixa eu voltar lá rapidinho aqui na realidade eu estou só fazendo uma espécie de um recapitulando e deixar a gente preparado. Porque nós vimos todas essas coisas né, na nossa reunião anterior e na próxima reunião, como eu falei para os irmãos. O que, que eu quero mostrar para vocês. Quando a gente estudou a Páscoa, na reunião passada, nós passamos lá por Êxodo nós passamos lá por Êxodo do 12 12 onde mostrou que o Criador fez justiça fez juízo contra os primogênitos do Egito contra os animais no Egito contra os homens no Egito e contra os deuses do Egito então eu mostrei para vocês que o Criador operou justiça operou juízo tanto no físico como no espiritual e mostrei como que isso se relaciona com a Páscoa com a Ceia com a verdadeira Ceia com a verdadeira Páscoa tá meus irmãos no próximo, na próxima reunião, se o Pai nos permitir, eu quero mostrar para vocês quem eram esses deuses do Egito, que receberam juízo. Êxodo 12, 12. Vou voltar lá, tá? para não ficar só nas minhas palavras. Porque sempre tem um advogadozinho da serpente para tentar pôr palavras nas nossas, na nossa boca. Né? Então deixa eu só ir lá no Êxodo 12, 12. Opa, estou em Gênesis, Êxodo, Êxodo 12, 12 diz assim: Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e farei e ferirei todos os primogênitos na terra do Egito, tanto dos homens como dos animais. Olha só, Deus iria ferir no mundo físico, e sobre todos os deuses do Egito executarei juízos. Eu sou o Senhor. E também Deus iria operar seu juízo iria ferir também no mundo invisível. Você consegue ver os deuses do Egito? Não, né? Você sabe quem são, ou quem eram, ou quem são os deuses do Egito? A maioria deve desconfiar já, né? Ainda que alguns não saibam, mas a maioria já desconfia. Quem são esses deuses do Egito? Que Deus está dizendo aqui, que o Pai Celeste está dizendo que operaria juízo, né, irmãos? Shalom para todos os irmãos. Shalom para todos os irmãos. E se você não for inscrito, faça sua inscrição aqui no canal, ative o sininho de notificação na opção Todas, para que você possa receber notificação dos próximos vídeos do canal. Se você já for inscrito, deixa um like aí para estar tá ajudando o canal, para que o YouTube possa mostrar esse vídeo para outras pessoas. Espero que tenha sido útil para você, vou ficando por aqui, sou Gleison Santos, canal Método Secundário. Shalom, shalom, paz, amor, do Messias para todos e até o próximo vídeo. Olá pessoal, PDF novo exortação do Pai, é tá muito legal esse PDF, tá? Tá deixando para você, tá bacana esse PDF, pessoal. Chega o momento em que devemos deixar a carnalidade, você tem aqui, ó. Vem a inveja. PDF gratuito exortação do Pai.